Muitas vezes as pessoas têm vontade de comer e, e as pessoas, alguns é pecado da gula, alguns não Então assim, ó os, os alimentos quando ingerido Eles aceleram o metabolismo de forma normal Mas quando comem de forma além do que você precisa Geralmente é excesso ter o perigo de engordar a pessoa, aumentar os quilos, então então uh, comer comida demais não é bom. E como as pessoas muitas vezes não sabem controlar a sua alimentação, foi inventado tal de dieta que evita que a pessoa aumente os quilos do seu corpo.